mais ou menos de fevereiro de 2018 até maio desse ano foi diminuindo muito o alcance, principalmente das fanpages tá? então as fanpages que tinham um alcance muito bom no ano passado, por exemplo, antes de fevereiro foram caindo drasticamente né? e hoje em dia é para você divulgar um, um produto, um serviço é, dentro do Facebook é muito difícil, né? Porque no orgânico, por exemplo, é, o alcance é mínimo, né? E incrivelmente as pessoas é, é, que eu vejo continuam fazendo a mesma coisa, né? Ele vai na Hotmart, vai na Monetize e pega um link de afiliado, um produto e pimba, manda num grupo de Facebook cara isso não dá tráfego né você é para vender você precisa de tráfego é um assunto que nós vamos tratar num vídeo posterior aí tá mas se você não tem tráfego cara você não alcança você não tem alcance né mesmo que é, as pessoas se interessem para aquele é, para aquele produto ou aquela chamada de ação que você tenha feito mas é muito difícil você fechar alguma venda é, com, daquela forma tá, então, porque as pessoas não estão interessadas dentro do Facebook, as pessoas não estão interessadas em produtos, serviços, as coisas, elas estão interessadas em outras coisas, é né? muita variação, festas, é, brincadeiras, é, olhando a vida de uma outra pessoa e por aí vai tá, mas a pessoa, o um, um único interesse que eles não querem é comprar alguma coisa, agora é. Para se alcançar algum resultado no Facebook, eu aconselho, por experiência própria e coisas que eu já fiz, é, faça um esforço, né, e utilize o Facebook Ads, né, é, Utilizando, não o, você utiliza ali a fórmula de anúncios, tá? Mas é, é bom, muito bom você estudar como funciona, dar uma estudada como funciona facebook é assim, de investir para você não perder dinheiro certo veja as formas aceitas é, de pagamento tudo isso certinho tá para que você não tenha problema e invista no facebook Ads. você não precisa de um investimento mega monstruoso você pode fazer um investimento pequeno tipo de é, é, 50 reais por semana é 100 reais é, por, por mês sabe você pode fazer pequenos investimentos que vão te trazer tráfego e utilize, não colocando o, o link de afiliado direto, tá? É para que a pessoa clique e vá para o link de afiliado, mas sim coloque lá uma. Se você não tiver um domínio, uma hospedagem ou um blog, utilize o Manchat, tá? O Manichat é uma mão na roda. Nossa, eu tenho usado o Manchat, é show de bola. A, a, a, ajuda em vários problemas de tráfego É bem legal, tá? Use o Manichet. Então, hoje em dia, é, o conselho que eu posso te dar Evite usar o Facebook de forma orgânica, certo? Não perca tempo em grupos Porque isso realmente não dá resultado, né? É, tem muita curio, muitos curiosos no seu link de afiliado Se você não for bloqueado, principalmente você com o produto da Monetize se você não for bloqueado pelo link, em algum momento você vai ser bloqueado. Então use o mini chat, use Facebook Ads, que é muito melhor, tá bom? Espero aí que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá seu like, inscreva-se e compartilhe. Se quiser falar alguma coisa dá a sua opinião, vou deixar o um link aqui, ó. você pode usar a aba de comentários, tá bom? E valeu aí, eu vou deixar também no link da descrição os cursos que eu recomendo de marketing digital, beleza? É isso aí, valeu, um grande abraço e até mais!